Queria ler uns dados porque é, acho que a maioria dos militantes já, já foi olhar isso e, e tem hábito de fazer isso, já inclusive construíram suas análises, mas é, nem todo mundo é, procurou observar isso para além do, dos espaços da, da militância, né? então pode ter gente assistindo que não tenha é, esses dados na cabeça, não vou ficar destrinchando uma uma tonelada de números, é só para contextualizar, inclusive porque tem gente que nos acompanha muitas vezes de outros lugares do Brasil e aí eles não vão saber do que a gente está falando aqui se a gente não disser. É, eu vou fazer uma comparação aqui sobre 2012 e 2016 as eleições em Campinas. E aí depois na sequência o Walter vai fazer os comentários. tá? É, então para comparar as votações de 2012 a 4 anos atrás e de 2016 do Jonas, do Poshman e do Orsi, tá? o Orsi não foi candidato em 2012, mas vou citar é, a votação dele agora é, em 2016, é, vou citar esses dados até para quem está acompanhando, possa ter uma ideia do que se passou em Campinas nesse último dia dois, tá? é, o Jonas Donizete ganhou a eleição em 2012 e ganhou a eleição em 2016, com um diferencial, em 2012, ele ganhou a eleição no segundo turno. Em 2016, ele conseguiu é, liquidar a fatura já no primeiro turno. Esse é um grande diferencial. É, olhando os números, o Jonas fez em 2012 47,6% dos votos. Em 2016, 65,4% dos votos. Em números, ele fez em 2012 245.217 votos. Em 2016, 323.308 votos, é, dados do primeiro turno de 2012 e de 2016. O Porsche, é, que foi ao segundo turno contra o Jonas em 2012, fez 28,56% dos votos, 147.130 votos. É, agora, em 2016... O Pochmann fez 15,04% dos votos, 74.334 votos, tá? é, quase metade. Né? E, e vale a pena citar que o Orsi, não só o mais próximo não conseguiu estar no segundo turno, como também é, acabou perdendo a segunda posição para o Orsi. Né? É, o Orsi, nessas eleições, fez 15,43% dos votos, um total de 76.250 votos é uma diferença aí de praticamente 2 mil votos a mais é, Em relação ao Márcio Pochmann, né? É, então é isso, vou passar a palavra para o Walter Pomar Para ele fazer a fala dele Na sequência a gente abre para conversas Quem quiser fazer a pergunta já pode ir mandando desde já Bom, então boa noite a quem está assistindo a gente pela transmissão na semana passada, nós fizemos uma roda de conversa como essa de balanço da eleição nacional. Proposta hoje é fazer o balanço da eleição em Campinas e na próxima semana, a nossa ideia a princípio é fazer o balanço da nova Câmara Municipal. De maneira que a discussão hoje, a roda de conversa hoje, seria focada no tema da campanha municipal para prefeito, né? E nós havíamos convidado para fazer essa exposição uma companheira nossa, já citada, Rosana Ramos, que contribuiu com a área de comunicação da campanha do Márcio Costa Ocorreu uma, um acidente, ela teve o carro roubado e por conta disso acabou se envolvendo numa série de atribulações, o carro foi roubado ontem à noite, então ela pede para transmitir as desculpas dela, mas por isso ela não está aqui fazendo essa exposição. Né? e por isso o Adriano e eu estamos aqui é, tentando cobrir essa lacuna com é, alguns dados e abrindo a discussão. Né? Se a Rosana estivesse aqui, eu estaria apresentando uma fala mais articulada, um balanço mais articulado, nós dois aqui, o Adriano com esses números e eu com os comentários que eu vou fazer, a gente quer, na verdade, abrir a conversa. Eu acho que um ponto de partida, já que nós que estamos aqui somos petistas e provavelmente grande parte dos que estão assistindo também são filiados ou eleitores do PT, ou pelo menos torciam pela vitória é, do Márcio Postman nessa eleição. A primeira questão que a gente deve dizer é que a eleição em Campinas foi uma grande derrota para nós. Né? Foi uma derrota é, como parte dessa derrota nacional que o PT sofreu, nós já comentamos isso na, na roda de conversa passada, né? o PT sofreu uma derrota sob qualquer critério, é, número de prefeituras, número de vereadores, número de eleitores, número de pessoas que passarão a viver em cidades governadas pelo PT, é, derrotas em cidades administradas pelo partido. Por qualquer ângulo que a gente verifique, houve uma derrota muito grande é, do Partido dos Trabalhadores e, portanto, Campinas se insere nesse conjunto. Não é um ponto fora da curva. Né? Não é que nós fomos derrotados aqui num ambiente de muitas vitórias nacionais, ou vencemos aqui no ambiente de derrota nacional, não. Nós fazemos um, somos um ponto dessa curva de derrota que o PT sofreu em âmbito nacional. É também uma derrota particular, na medida em que a nossa candidatura, como foi dito aqui pelo Adriano, teve menos votos do ponto de vista absoluto, menos votos do ponto de vista relativo e perdeu a segunda colocação. Ou seja, não é apenas que nós é, tivemos aqui um resultado ruim, como em todo o país. Né? Há também uma característica particular aqui, que a nossa derrota significou que um número menor de pessoas do que em 2012, é, colocou o número 13, um número menor em termos relativos, em termos absolutos, e além do mais, é, nos tirou, né, esse resultado nos tirou a segunda colocação que nós tivemos em 2012, e que projetava um resultado melhor para 2016. Né? Uma terceira derrota que nós sofremos nessa eleição é exatamente vinculada a isso. Quer dizer, uma outra candidatura vinculada à elite local teve o segundo lugar. Quer dizer, o Orsi é, é sempre importante lembrar, alguém que teve um desempenho como vereador interessante, mas o PSDB, candidato pelo PSDB, e certamente é uma regra 3 para novas disputas que a elite vai ter aqui na cidade. Isso significa que isso projeta um cenário para 2020, em que a direita tem já construídos alguns nomes. E o fato de nós não termos ficado em segundo lugar dificulta, é um elemento a mais de complicação, para o que o PT deverá construir para as próximas eleições municipais. Agora, a principal derrota que a gente sofreu é o fato de um prefeito é, terrível para a cidade, um governo lamentável sobre qualquer aspecto, ter conseguido a reeleição no primeiro turno com um número de votos superior ao que ele teve em 2012, em números absolutos e em números relativos. Quer dizer, é trágico, é terrível para uma cidade como Campinas que um governo dessa natureza tenha sido premiado uma vitória eleitoral em primeiro turno, com uma votação superior à de 2012. E por isso, uma primeira questão que nós temos que nos responder, nós temos que nos perguntar, perdão é se a avaliação que nós fazemos do governo Jonas está errada ou não. Ou seja, é, essa avaliação é correta? A avaliação que nós fazemos, que é um governo desastroso, é uma avaliação correta ou nós estamos equivocados nessa avaliação? Segunda hipótese, a avaliação é correta, nós consideramos que é um governo desastroso, é um governo desastroso, mas essa não é a opinião da maioria da cidade. Ou uma terceira hipótese, nós estamos certos na nossa avaliação, a maioria da cidade pensa assim, mas a ausência de uma alternativa eleitoralmente viável e que fosse vista pela cidade como uma alternativa ao governo Jonas, fez com que ele saísse vitorioso, pela soma daqueles que votaram nele por inércia, os que votaram nele por convicção, os que deixaram de votar nas alternativas e votaram branco e nulo. É, essa é a primeira discussão é que eu sugiro que a gente enfrente aqui abertamente na roda de conversa, quer dizer, em que medida a nossa avaliação estava correta, em que medida a avaliação estava correta, mas não foi acompanhada por qualquer motivo que seja, pela maioria da população, ou ainda a avaliação está correta, esse ponto de vista de que é um péssimo governo é um ponto de vista majoritário em Campinas, mas por uma série de motivos esse ponto de vista majoritário não se traduziu numa maioria eleitoral que levasse a disputa para o segundo turno e que derrotasse o Jonas Anizete. Né? A minha opinião pessoal é essa terceira, eu acredito que a maioria da cidade tem uma avaliação negativa sobre o governo, mas essa avaliação negativa não achou tradução eleitoral. Ou seja, a avaliação negativa não levou a uma derrota do governo. Esse governo não venceu pelos seus méritos, venceu pela ausência de uma alternativa que encantasse uma maioria da população ou pela ausência de alternativas que levassem a disputa para o segundo turno. Uma segunda questão que eu acho que a gente tem que é, discutir aqui é por quais motivos a votação do Jonas cresceu do ponto de vista absoluto e relativo, quer dizer, em que setores ela cresceu, se é por conta das alianças, se é por conta do fisiologismo, se é por conta do silêncio da mídia local acerca dos desmanos desse governo, se é por conta de outros fatores, quer dizer, quais são os fatores que explicam não apenas a vitória em primeiro turno, mas o crescimento eleitoral. Quer dizer, que motivos levaram pessoas que confiaram numa candidatura vazia em 2012 a reafirmar essa confiança em 2016 e levar uma candidatura já com um governo com esse desempenho objetivo tão ridículo, tão ruim para a maioria do povo a crescer no seu resultado eleitoral. Isso tem que ser enfrentado abertamente. Não basta constatar o fato, mas é preciso discutir o que é que levou uma parcela do povo pobre dessa cidade, uma parcela da população que é vítima daquilo que o governo Jonas fez ou deixou de fazer na área da saúde, na área do transporte, na área da educação e em outras áreas importantes, porque que as vítimas desse governo votaram uma parte delas, votaram na continuidade dele e por que outra parte se absteve do processo eleitoral, votou branco, votou nulo, não compareceu para votar. Né? Uma terceira questão que eu proponho que a gente enfrente aqui nessa roda de conversa diz respeito ao desempenho. Dizer, o que, que explica o desempenho do Orsi, em primeiro lugar? Quer dizer, durante a campanha eleitoral, é, muitas vezes se comentava que ele estava fazendo uma campanha para vereador. Pois bem, chegou a um resultado eleitoral superior àquele que nós, do PT, tivemos. Também vale a pena que nessa roda de conversa a gente analise o desempenho do doutor Hélio. É, em vários momentos se avaliou que a votação do doutor Helio conseguiria levar a disputa ao segundo turno mesmo se contabilizados os votos obtidos pelo doutor Helio a votação não teria ido ao segundo turno o que significa dizer que o desempenho dele nas camadas pobres da cidade também desabou em relação a eleições passadas o que, que explica isso? e a mesma forma o desempenho da nossa candidatura quer dizer, a candidatura Márcio Postman foi considerada por nós e continua sendo considerada por nós individualmente falando como o melhor candidato, aquele que teria como prefeito as condições de fazer o governo à altura das necessidades da cidade e das camadas populares. Porém, isso não se traduziu em votos, isso não se traduziu numa, num um contingente eleitoral que levasse a disputa para o segundo turno e que no segundo turno nos possibilitasse a vitória. Claro que se pode é, trabalhar desde... Saída com a ideia de que o PT vem sendo submetido desde 2015 a uma operação de cerco e aniquilamento, a uma campanha, uma propaganda negativa muito eficiente, que não é possível reverter facilmente em dois, três meses de campanha eleitoral. Claro que também se deve considerar que nessa eleição, diferente da outra, nós saímos absolutamente sozinhos. Mas é óbvio que esses dois fatores por si só não explicam uma queda é, tão grande no nosso resultado. É, há, há outros fatores que devem ser considerados, devem ser buscados, nós temos que nos perguntar para explicar essa queda é, tão acentuada no nosso desempenho eleitoral no primeiro turno. Né? Nós tivemos, como foi lembrado aqui, nós tivemos cerca de 147 mil votos no primeiro turno de 2012, e tivemos 74 mil votos praticamente metade no segundo turno de 2016 é, aonde nós perdemos esses votos? São então, pessoas que votaram é, no Postman e deixaram de votar dessa vez nós dizíamos em algum momento da discussão sobre a campanha desse ano que se todo eleitor que já votou no Postman repetisse a votação nós iríamos ao segundo turno e efetivamente se isso tivesse acontecido é provável é possível que nós tivéssemos conseguido isso muito bem então, essa é uma outra questão que eu proponho aqui que nós discutamos. E eu adianto para concluir alguns elementos que devem ser levados em conta nessa discussão sobre por que é que nós não conseguimos reproduzir, né, reproduzir essa votação eh, na candidatura do Márcio Costa porque esse é resultado final. Um elemento já foi citado, quer dizer, o ambiente para o PT na eleição de 2016 totalmente diferente do ambiente de 2012. Em 2012, nós contávamos com uma retaguarda que era um governo federal com uma carga positiva muito grande. Tão positiva que, na época, para os que não lembram, Jonas Donizete disputou conosco tá certo? a condição de ter boas relações com o governo federal. E, aliás, em, durante uma boa parte da campanha, os nossos próprios companheiros e companheiras do governo federal não se engajaram completamente na campanha aqui, sob o pretexto de que o PSB fazia parte da base de apoio do governo Dilma e era um aliado nacional do Partido dos Trabalhadores. Então, naquele momento, em 2012, o prestígio do PT e do governo federal foram um fator que alavancou a nossa campanha e agora, pelo contrário, quer dizer, nós já não estávamos mais é, no governo, já havíamos sido vítima do golpe, já havia ocorrido o um impeachment e... Além do impeachment, nós tivemos uma campanha negativa brutal, especialmente nos anos de 2015 e 2016, que associava o Partido dos Trabalhadores ao crime, a uma quadrilha, a um bando de corruptos e, obviamente, isso pesou muito no nosso resultado eleitoral. Um outro elemento que também deve ser levado em conta é o fato de que, na eleição de 2012, todas as candidaturas que estavam disputando, com exceção a exceção do Pedro Serafim, não estavam no exercício do governo municipal. E naquele momento tinha ocorrido uma espécie de duplo impeachment, né? o impeachment do prefeito Hélio, depois o impeachment do Demétrio, e Pedro Serafim assume a prefeitura num curto espaço de tempo e se lança candidato. E tem um desempenho que não se beneficia do uso da máquina, tanto quanto se beneficiou alguém que ficou um mandato inteiro exercendo a função e, portanto, se beneficiou, em alguma medida, do fato de ter sido prefeito. Exercício candidato à reeleição, fato que é acompanhado por um silêncio benevolente dos meios de comunicação. Que é qualquer cidadão que se coloque a analisar o comportamento das televisões, das rádios e desse lamentável jornal impresso que existe em Campinas, verificará o completo partidarismo e o partidarismo completamente anti-jornalístico de uma grande parte desses meios, que não repercutiam os problemas da cidade e se tivessem diante de um governo petista ou de esquerda, é, pintaria um quadro de barbárie, mas perante a um governo que estava introduzindo a barbárie na cidade, mantiveram uma atitude é, complacente. Esse elemento também pesou seguramente, quer dizer, foram anos de construção de uma visão negativa sobre os oponentes e uma visão neutra ou até positiva sobre o candidato à reeleição. Um terceiro elemento, e esse na minha opinião é o principal porque é o que estava sob nossa governabilidade, é a linha de campanha, não estava sobre a governabilidade do PT de Campinas ou da candidatura Márcio Postman, nem o um quadro conjuntural nacional, nem o fato de que o Jonas era candidato à reeleição, nem o fato de que os meios de comunicação locais protegiam o governo local. O que estava sob nossa governabilidade era a linha de campanha e durante muito tempo, durante a campanha, inclusive na reta final, ainda se acreditava na possibilidade da ida da nossa candidatura ao segundo turno. Ou bem essa avaliação estava superestimada, nós erramos nessa avaliação, pode ser, ou bem a linha de campanha não foi eficaz para reverter os problemas objetivos que havia. Né? E a minha impressão é que a linha de campanha não pode tudo, mas ela poderia ter tentado usar tentado normalizar a discussão política, tentado propor para a cidade de maneira mais clara uma avaliação dura acerca do governo Jonas e tentado apresentar de maneira mais nítida qual quais era a disputa que havia. A campanha no âmbito da mobilização de rua muitas vezes fez isso, mas a campanha no âmbito da televisão e da rádio fez muito pouco isso. Então nós tivemos uma campanha muito curiosa, que me lembrou, em vários momentos, a campanha de 2012 num cenário completamente diferente. Então, era uma campanha propositiva, uma campanha que apresentava um candidato preparado para administrar a cidade, no momento em que grande parte da cidade não estava escutando isso, não estava ouvindo isso, não estava predisposta a acreditar nisso, porque tinha uma imagem do PT que se sobrepunha com uma espécie de pano a encobrir o que estava é, sendo dito, o que estava sendo proposto. Então, eu tenho a impressão que a linha de campanha ela não contribuiu para inverter esses fatores nacionais e locais que estavam, sobre fora, estavam fora da nossa governabilidade. Ou seja, a linha de campanha não foi um fator positivo no sentido de alterar a realidade. Não é que ela, em si, tenha sido responsável pelo resultado. Como eu expliquei antes, há fatores que pesam no resultado, muito poderosos, que poderiam ter prevalecido, mesmo que a linha de campanha fosse outra, completamente diferente. E há um outro fator ainda que estava sob a nossa governabilidade e que, na minha opinião, também é, pesa muito, pesa mais do que a linha de campanha, que foi a demora em iniciar a campanha eleitoral. A rigor, é, nós iniciamos a campanha eleitoral, passamos a poder dizer para a cidade que tínhamos candidato por volta de junho de 2016 o que é uma coisa, na minha opinião pessoal, absolutamente inacreditável, porque, como diz um jornalista famoso, até as pedras sabiam que o nosso candidato ia ser o Márcio Costa Mas ainda assim, até junho de 2016, havia dúvidas sobre se ele seria ou não candidato, né? sobre se ele aceitaria ser candidato, sobre se o partido o teria como candidato, cada um aqui encontre a fórmula que quiser, mas o fato é que só em junho de 2016 começaram a ser tomadas as providências práticas relacionadas à campanha eleitoral. Ou seja, olhando para trás, talvez a realidade tivesse sido outra. Se desde o dia 1 de janeiro de 2013, nós tivéssemos começado a preparar a campanha eleitoral de 2016. E o que é começar a preparar a campanha eleitoral de 2016? Era ter garantido, ao longo desses quatro anos, uma presença ativa do Partido dos Trabalhadores na cidade de Campinas. E o que se viu, na verdade, daquele momento até o momento da eleição, ou seja, desde o dia 1 de janeiro de 2013 até o dia 2 de outubro de 2016, foi a dilapidação do patrimônio eleitoral que nós conquistamos, o patrimônio político e eleitoral que nós conquistamos no segundo turno da eleição de 2012. Né? Eu lembro, a quem não é, recorda disso, que vários dos nossos vereadores eleitos em 2012... É, não apoiava a campanha do Postman em 2016. Um setor importante do partido foi cooptado, é, comprado com dinheiro, é bom que se diga as coisas como elas são, tá certo? comprado com cargos, comprado com promessas, para se engajar no governo João dos Anizete. Quer dizer, nós, parte do, do Partido dos Trabalhadores, foi logo após a eleição de 2002, cooptado e durante meses o Partido dos Trabalhadores foi submetido a um processo de luta interna para saber se essas pessoas seriam ou não expulsas do PT. Isso durou meses, em que o partido ao invés de se concentrar em discutir como fazer oposição, como transformar em organização o prestígio político obtido ao termo da eleição de 2012, o partido ficou paralisado e mais do que paralisado, submetido a cenas de gangsterismo, como foi uma famosa reunião municipal gravada, para quem tiver dúvida do que aconteceu, em que pessoas que hoje não são mais integrantes do PT contrataram bate-paus para agredir o então presidente do partido o então secretário-geral do partido numa reunião em que se discutia isso que eu estou falando. Né? Com o passar do tempo, uma parte da nossa bancada de vereadores não conseguiu... É, ter uma postura forte, como poderia ter sido. Outra parte, como eu já falei, saiu do Partido dos Trabalhadores. O próprio partido é, fez opções políticas ao longo desses anos todos que enfraqueceram, ao invés de fortalecer, ao invés de potencializar, ao invés de cristalizar aquele resultado que nós obtivemos em 2012. E a verdade é que nós colhemos, no segundo turno de 2016, em parte aquilo que nós não plantamos, tá certo? Durante esses quatro anos, eu considero que mais do que a linha de campanha eleitoral, o fator que pesou no nosso resultado e que estava sob nossa governabilidade foi tudo aquilo que nós não fizemos ao longo de três ou quatro anos. Por que eu falo isso, né? Para encerrar, não adianta nada chorar a lente derramada, mas adianta aprender olhando para frente. Se o Partido dos Trabalhadores quiser ter alguma possibilidade de êxito aqui na cidade em 2020, ou mesmo nas eleições de 2018 ele tem que entender que ele colhe nas urnas aquilo que ele planta nas ruas, ou seja, aquilo que ele consegue construir em termos de mobilização, de organização, de formação de quadros, debate político. Isso não é produto individual de um vereador que está na Câmara, ou de um ex ou pré-candidato a prefeito, ou de cada um de nós individualmente. Isso tem que ser produto de uma organização coletiva, que se traduza numa direção partidária, em instâncias, em núcleos, em presença de militantes dos movimentos sociais, nas lutas da cidade. Nós vamos viver nos próximos anos um período de muita dificuldade para o povo brasileiro. Está sendo votada, salvo engano, nesse exato momento no Congresso Nacional, uma PEC cujo efeito prático será a redução dos recursos disponíveis para todas as políticas sociais do país durante 20 anos. Né? Nós estamos pela frente uma situação de muita dificuldade para o povo brasileiro e, portanto, haverá muito motivo para que um partido, como o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda, se engajem na organização do povo para lutar pelos seus interesses. Esse é o caminho, na minha opinião, para que nós possamos escolher daqui a dois ou daqui a quatro anos um resultado diferente daquele que nós obtivemos em 2012. Faço um último comentário, que no final da campanha, já no final da apuração, quando nós já sabíamos o resultado, os militantes do Partido dos Trabalhadores se reuniram na sede do partido, o companheiro Márcio Costa fez um discurso muito correto, muito adequado, muito justo do ponto de vista político, chamando as pessoas no sentido de entender que esse momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, mas é o momento que vai passar se nós não nos prostrarmos, ou seja, se nós não nos entregarmos às dificuldades. Então era esse a, a, o roteiro que eu queria aqui apresentar como sugestão para iniciar a discussão.